Todos os dias eu abro os olhos, ela está na minha frente Várias formas e tamanho, essa deusa onipresente Na minha vida, o dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim Vida longa, a ciência ainda está na adolescência Um dos seus maiores feitos, derrubar o preconceito Buscando a verdade, quebrando os tabus Promovendo a vida, dissipa as trevas com sua luz minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, com sua influência histórica, minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, ciência é lógica para sobrevivência ecológica, minha fé na ciência é lógica. Todos os dias eu abro os olhos, ele está na minha frente Várias formas, do um tamanho, o saco eu presente Dá-me abrir o dia inteiro e começa até o fim Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim E da longa ciência que está na adolescência Um dos seus maiores feitos derrubar o conceito, Buscando a verdade e quebrando os tabus, Promovendo a vida de simpas trevas com sua luz